Olá, amados. Boa noite, boa tarde, boa noite. Na Suíça é noite. Pessoal, hoje estou aqui para trazer uma pessoa muito querida, muito maravilhosa, um ser de muita luz, a Glade. Glade é uma pessoa maravilhosa. Ela tem um canal no Instagram onde ela traz ali mensagens canalizadas lives ao vivo com canalizações, é um canal completamente direcionado à ascensão, ao auxílio de todos nós neste momento de transição planetária, onde as coisas às vezes podem ficar confusas, e ali a gente entra naquele canal e tem uma luz maravilhosa, que obviamente está ancorada na presença da Gleide. A Gleide é também um canal de luz, é uma terapeuta, é uma canalizadora e tudo que ela traz é para ajudar, para auxiliar os seres de luz. Hoje ela vai nos trazer as suas experiências multidimensionais, também explicar um pouquinho o que são experiências multidimensionais. Como elas acontecem, quais as coisas boas que essas experiências podem trazer para a nossa vida. Ajudas que nós podemos receber depois de ter estas experiências multidimensionais Então eu vou trazer esse ser de luz para cá Peraí, uh, vai começar, eu nunca sei, né gente? Vocês sabem, né? <risos> tá, eu vou... tô mandando convite aqui para você, meu anjo Eita, é. tá virado <risos> Ai, boa noite, minha linda, linda, linda, linda, maravilhosa, minha boa flor noite. de lótus, minha luz de Deus. Muito grata, profundamente grata pela tua presença aqui no meu canal. É uma honra te receber, meu amor. Você é maravilhosa, seu espírito, sua alma brilha. Dá pra ver daqui. E eu estou muito contente, então seja muito bem-vinda para cá, meu amor, para trazer todas as tuas luzes, conhecimentos, experiências para nós, tudo é maravilhoso, tudo é contribuição. Agradeço, eu sei que tu tá na Suíça, aí já é tarde, então boa noite, meu anjo. Gratidão. Gratidão. Que minha. Eu é que agradeço né, pelo convite Poder estar aqui nesse canal maravilhoso Mágico que é o seu Com essa maravilhosa energia arquituriana né? E você traz essa energia Tão maravilhosa que nós sentimos. Nós aqui de casa, a gente, podemos sentir o campo energético que a Chiara transmite a todos nós. É de muito amor, de muita serenidade mesmo. Nós estamos todos, graças ao universo, graças a Deus esse maravilhoso amor incondicional, nós estamos todos no mesmo trajeto, né? buscando a ascensão, buscando com que a humanidade possa compartilhar destes momentos com a gente, não é? Exatamente, gratidão meu amor, o teu campo também é maravilhoso. Gente, uma curiosidade para quem não sabe, minha primeira canalização ao vivo no YouTube foi no canal da Glade Olha só que coisa linda, né? Eu tava muito nervosa, muito assustada Porque era a primeira vez que canalizar, canalizar ao vivo é diferente, gente É diferente é... As, palavras <risos> sendo... é, a gente... As palavras vêm sendo decodificadas Tem que ter na hora, ali no vocabulário, né? E a hum. Glade... Eu estava com a Glade, com a Sabine, da Mágica, Energy of Unification. E as duas me trouxeram um campo de amor e acolhimento tão carinhoso que aquilo assim me tomou, sabe? Quando a gente começou, eu, eu senti assim, meu Deus, eu tô entre irmãs, eu tô segura, eu não tenho mais medo. Isso é muito importante é aí que a gente vê o quanto a união né, faz a força, faz o amor... E eu te agradeço que eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer, porque ah, foi mas, um bem, o eu... mais lindos da minha vida. Foi, que foi que porque... Sim, saber. porque esse foi. dia, exatamente neste dia, eu tive um contato com o Arquituriano, né? Que depois ele falou comigo que seria o guardião. Eu tá bom, o guardião. <risos> mas foi lindo, foi lindo até comigo. Quando você, pra começou. Ti, né? Foi, foi na. No mesmo momento que você estava iniciando, se concentrando, ele chegou do meu lado esquerdo e falou comigo assim, ponte em prontidão, a sua energia será ancorada junto com a dela. E eu, uh -huh, uh -huh, né, coloquei logo. E ali eu fiquei visualizando ele durante a semana inteira, gente. E quando eu parava para imaginar, né, porque a gente, quando a gente... Para imaginar novamente o um momento, é como se nós fôssemos presas novamente por aquela energia. E é uma energia tão mágica que parece que você sai daqui do agora e entra novamente naquela energia. E o meu marido falava comigo assim... Tu tá viajando? Onde é que tu tá? Aí eu falei, não, eu tô aqui me lembrando da energia do arcturiano que veio para mim. E aí eu perguntei, né, quem que era? Olha só a nossa linearidade, é né? É, oh, normal, é normal, é, é normal. É é. Aí ele veio e simplesmente falou comigo, o guardião. Eu sou o guardião. E pronto, e ficou por isso. E foi uma coisa mais linda que, aliás, é o segundo contato que eu tive com o arquituriano assim, né? Então, foi mágico, gente. E, aliás, tem tudo a ver com o tema de hoje, né, Kiara? Tem tudo a ver com o tema de hoje, que está todo mundo ansioso para saber. A Gleide vai nos contar, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa, o que são experiências multidimensionais, muitos perguntam, né? O que são? O que, que é? Como é que é? Como é que a gente faz? O que, que isso pode trazer de bom, pode trazer de ajuda, pode trazer de auxílio nesse momento de ascensão? A Gleide vai contar tudo para nós aqui, vocês vão amar, porque ela tem uma dicção muito amorosa, muito calma. Por isso que eu gosto muito de ouvir as canalizações da Gleide. Me passa uma tranquilidade no coração, o jeito que ela fala é de um jeito amoroso. Isso faz toda a diferença. Então, meu Gratidão. amor, o que são experiências multidimensionais, minha Anja? Sim, vamos lá. Primeiro, olha, gente, o pessoal de casa, né? Gratidão por todos vocês estarem aqui. A gente espera que a mensagem possa tocar, sim, no coração de todos vocês. E que, olha, lembrando que... A nossa verdade pode não ser a sua verdade, então vale muito a pena você ouvir e tirar as suas próprias conclusões, tá bem? É, vamos lá então, eu, gente, eu passei desde os meus seis anos de idade, né? que eu me recordo é, eu passo por essas experiências multidimensionais tanto com a cura né a, a autocura, quanto com premonições visões de vidas passadas né ou visões de agora de acontecimentos é, tudo isso faz parte do nosso campo multidimensional o que, que são esses campos multidimensionais? São estados né, em que você atinge. Quando você em, sai, vamos dizer, porque quando você está dormindo, o seu corpo físico é quem descansa. Mas o seu espírito, ele né, vai dar as voltinhas dele. Seja para para participar de palestra, de retiro ou até mesmo ajudar, né, em resgates. Igual eu vou citar um exemplo aqui. Um resgate que eu participei foi quando um vulcão na Indonésia entrou em erupção e uh, eu me via dentro do vulcão e eu sentia a lava que subia, né? Ou seja, o calor da lava subindo, o meu cabelo ainda esvoaçava para o alto, e eu não entendi o porquê que eu estava ali dentro daquele, dentro das chamas, junto com aquelas chamas, mas eu não sentia nada, absolutamente nada. E aí, uma pessoa que estava do meu lado, é, foi pouco tempo agora, ela estava no Vivência xamânica comigo e eu sempre me perguntei por que, que eu estava dentro daquele vulcão, né? O que, que eu estava fazendo lá? E aí veio aquela pessoa que estava do meu lado, vivenciando o xamanismo junto comigo. Ela me viu, né? Junto com os koalas. Um vulcão teria entrado em erupção e eu estava socorrendo os koalas. E quando ela me contou, ela falou assim, eu te vi é, junto com os koalas, mas os koalas estavam queimando e você não. E aí eu recebi, eu falei, pronto, recebeu a minha, recebi a minha pergunta, né? Que eu, estava, que eu queria saber sobre o que, que eu estava fazendo dentro daquele vulcão. Pronto, ah. estávamos participando de resgates. Entre tantos outros, como o avião da Air France... Eu me via tanto dentro como fora, na hora do, do impacto no oceano. Né? Eu via isso tudo. E depois é que era passado para mim que, naqueles momentos, eu estava participando de resgates. Né? Uhum. Entre alguns outros, que eu vou, talvez aqui, se a gente tiver tempo, eu vou passando para uhum. vocês. Uhum. Gente, e essa multidimensionalidade no tempo em que a gente vive né com a linearidade fica um pouco é, o nosso entendimento ele ainda é um pouco confuso para entender o que que são essas vivências multidimensionais né então o que, que acontece é ao longo do tempo na medida que a gente vai se a se autoconhecendo fazendo o autoconhecimento entre eu vou trazer para vocês também algumas dicas né como atingir esse estágio para ter essas vivências multidimensionais na medida que nós vamos expandindo a nossa consciência é. <risos> que que acontece nós começamos a receber códigos e esses códigos são exatamente as chaves que abrem essas portas da multidimensionalidade para a gente. O que é necessário a gente adentrar a multidimensionalidade? Olha, nos momentos, aqui, voltando à linearidade, né? o que, é que nós vivenciamos na Terra? Nós começamos... Mesmo sem a gente ter conhecimento algum sobre a espiritualidade, nós começamos a sentir ah, os traumas. E a gente, a maioria das vezes, nós não sabemos de onde vêm esses traumas, né? A falta de direcionamento. Pode falar, Clara. você queria dizer alguma coisa? Não, não, não eu tô. Eu falei ah, assim, é. é, porque eu é sim. exatamente isso, né? É. Às vezes a gente é criança. E traumas Como aparecem. Assim? Como assim? De onde veio? Como uhum. que eu posso ter tanto medo de alguma coisa se isso... Eu nem sabia o que era isso. Isso é tão multidimensional, né? É... Continua, meu amor é isso. Assim, é, e, e como a Kiara disse, né? já na infância despertam em nós alguns traumas e não sabemos o porquê. E aí nós começamos a nos questionarmos, né? por quê? Por que, que eu sofro esse trauma? Eu não me recordo de ter vivido alguma coisa? Ou por que, que nós entramos na roda de Sanzara? O que, que é a roda de São Zara? Vamos supor, é, você vive sempre a mesma coisa. Vamos, vamos citar aqui um exemplo que acontece muito. Uma pessoa, ela se ela se relaciona com uma outra pessoa e essa outra pessoa está sempre maltratando, às vezes até com agressões físicas. Ela se separa dessa pessoa e vai dar uma volta e acaba encontrando uma outra pessoa que vai fazer a mesma coisa com ela. Né? Então, então, isso também é tudo resolvido através dos... quando você atinge os campos multidimensionais. E através desses campos multidimensionais, nós podemos encontrar com a nossa família galáctica, com a nossa família ancestral aqui do plano terrestre né a gente pode estar recebendo várias instruções porque esse é o sentido eu sempre me pergunto por quê? Por que, que eu estou recebendo essa informação e o universo ele é tão generoso com a gente que ele faz sim o favor de nos entregar essa resposta de uma forma incrível como que você sabe que você está tendo uma vivência multidimensional primeiro gente Através dos sonhos, vamos supor, porque comigo eu nunca direciono uma viagem astral, né? Ou um desdobramento, ou uma. Tem outro nome também que se usa, Kiara? Viagem astral? Viagem astral, desdobramento. Mas ok, tá tudo bem, acho que o pessoal entendeu, né? Sim. Então uhum. o que, que acontece? É, a gente, é mais fácil de atingir esses campos multidimensionais em sonhos E como que você sabe que foi um desdobramento ou uma viagem astral? Né? Ou uma, um acesso à multidimensionalidade? Por causa das emoções, por causa do sentimento você volta com a sensação de que aquilo foi real, não foi somente um sonho banal, uhum. foi, teve emoção, teve sentimento, teve... você sempre sente alguém do seu lado, porque você nunca está sozinho, tem sempre alguém te instruindo a... a telepaticamente, claro, a averiguar, a analisar os fatos e te explicando o que está que acontecendo ao redor, o porquê dos porquês. Como uma vez eu estava em um... eu teria ido a um local onde várias pessoas desencarnadas estavam e nós trazíamos uma túnica e nós passávamos por um corredor e nesse corredor eu via várias pessoas sentadas no chão Sofrendo até né? Eu podia ver essas pessoas Mas as pessoas não podiam me ver E eles que estavam me acompanhando Ou seja, eu é quem estava né, ali de visita Eles iam me dizendo assim Esse ainda não está pronto Aquele também não está pronto Isso tudo telepaticamente Porque a gente ia caminhando então eu trouxe esse exemplo para a gente ver Porque a gente às vezes acha ah, Eu estou dormindo, está tudo certo Não vai acontecer nada, eu vou descansar Mas não Preste muita atenção Primeiro, qual o tema que você anda é, Discutindo no seu dia a dia né? A sua alimentação Os seus hábitos Quais são os seus interesses então, dependendo dos seus interesses, você é levado a praticar em, em, em, em desdobramento exatamente aquilo que você deseja durante o seu dia. Às vezes as pessoas acordam e dizem assim: Nossa, eu acordei muito mais cansado do que eu me deitei. Será porque, né? Será seu corpo estava pedindo aí uma atividade física bem brutal ou apenas um ramba samba nas noites alguns <risos> é. encontros com a galera é saudável gente uhum. é Claro. Mas que não faça disso a sua rotina diária, não é? Que não faça disso a sua rotina. beber, Tomar um drink com os amigos, com a família, é saudável, faz bem, né? Para a gente, para o nosso bom humor, para estarmos ali, adquirirmos mais. mais... Conexão com a própria família Com os próprios amigos Mas que não faça disso o seu ideal De vida, porque não é É muito mais Do que a gente imagina Né e, Então deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha Porque eu também fiz uma colinha né? Ah sim, muito bem <risos> Eu gosto muito De complementar Quando alguém traz sobre isso Né A a nova energia, ela tem essa característica de não radicalismo, sabe? Uh, tudo que tu impõe como não pode, não deve, de jeito nenhum, e a pessoa tá com vontade de fazer aquilo e não faz porque alguém falou, de certa forma, traz uma energia mais dogmática, mais de religião, digamos assim. Isso é velha energia. Então, assim, uh, vai perceber. Que cada vez mais que tu vai elevando a tua vibração, as coisas acontecem naturalmente. Não há mais esforço para que aquilo Sim. seja feito. E se tu sente vontade de fazer, eventualmente, como a Gleide acabou de falar, por que não? Sabe? Não seja tão, sabe? A gente agora está entrando num espaço de quinta dimensão, onde as coisas não são tão engessadas. Isso é maravilhoso, porque Uh, eu já ouvi, já, já, já trouxeram, né? Ah, eu tô muito apavorada porque eu comi um pedaço de carne e daí ontem eu tive uma sessão ou, oh, nossa, eu me esqueci que eu tinha sessão contigo hoje, às nove da noite e bebi meia taça de vinho e, meu Deus, calma, gente, não é assim eu vou trabalhar com o teu ser de quinta dimensão Sim. e ele tá ali, claro, teu corpo físico, mas depois tá tudo certo não exagerem só vão deixando, olha, tanta coisa que eu mudei nos meus hábitos e foi natural, aconteceu uhum. de forma natural, não forcei nada. E isso é muito bom quando é de forma natural, é tão prazeroso, porque a gente se sente bem, a gente está deixando o fluxo de te levar, sabe? Então, isso é maravilhoso. Muito obrigada, Leite, por trazer esse essa parte também de esclarecimento eu amo isso, amo isso. É, eu também gosto muito porque para mim também no início era um pouco confuso poxa vida mas eu preciso me privar de tanta coisa será não gente nós estamos aqui na terra para experienciar as emoções né e não para reprimir eu, eu gosto de dizer também que que tudo que é no limite com equilíbrio é saudável, entende? Tudo que passa do limite começa a se tornar um vício, um hábito, é, aí já não é legal, não. Aí toma cuidado, dá uma olhadinha, analise se está me fazendo bem ou não. Então é bom que cada pessoa tire a conclusão do que, que está sendo bom para ela ou não, né? Onde ela pode melhorar, né, ou onde que para ela está se sentindo bem? Porque o importante é que você esteja se sentindo bem, né, vivenciando as suas emoções, não é mesmo? Então, gente, voltando aqui naquela parte da multidimensionalidade, uhum. nós gostamos muito de, como vivemos na linearidade ainda, como eu disse no início, nós acreditamos muito no que é visível e palpável. Será muito mesmo será que essa crença do eu só acredito vendo ou sentindo né ali vendo uhum. é, ou sentindo com os dedos né contato é que é só isso que vale uhum. será né ou será que temos muito mais outras formas de estar experienciando outros mundos outras galáxias outras emoções né porque eu acredito sim quando eu tive a minha uma pequena EQM, Gente, o uhum. sentimento que eu senti durante aquela EQM não existe aqui na terra. Não existe esse sentimento de felicidade que nós sentimos aqui de vez em quando, né? Não chega nem a 10%, porque tanto é que enquanto eu estava voltando, eu não queria voltar, porque eu já senti a saudade, eu não queria me desprender daquele sentimento maravilhoso que eu sentia uhum. lá uhum. e isso às vezes me acontece acordada. Uhum. Olha, isso também é quando você atinge os campos multidimensionais, ou seja, quando você vai numa vida paralela, você está atingindo outros campos, Deixa eu explicar primeiro essa, essa vida paralela ou campos multidimensionais. Já existem várias, várias explicações sobre esse tema, né? Mas segundo Albert Einstein, esse campo nós podemos atingi-lo com o sonho, como eu disse antes. E eles são, gente, nós somos semente das estrelas. Uhum. Então, imagina só. Yara, né? Arcturiana, uma de suas, acredito eu, de suas mais recentes vivências em Arcturus, uhum. Uhum. eu, Sirius, outras pessoas de Andrômeda, de Orion, das Pleiades, né? Uhum. Então nós aqui no planeta Terra, para a gente acessar essas vidas passadas, é necessário a gente ter um pouco desse conhecimento como acessar. E também tem as vidas paralelas uhum. E esse é um pouco mais complexo de, de explicar É somente quem vive, quem sente É que sabe o que é, que é, como que acontece Porque eu, de vez em quando, eu estou aqui E de repente eu apago por um, dois segundos Na minha percepção, talvez eu nem apaguei Talvez eu continuei fazendo o que eu estava fazendo Porém, com a consciência em um outro lugar Porque quando eu volto Eu volto e falo assim Ei, espera aí. Mas o sentimento que eu tenho Era que eu estava fazendo uma coisa totalmente diferente E é uma emoção fantástica É, um, é, um, é uma faísca Daquela emoção que eu senti durante a minha EQM, entendeu? Uhum. Aí eu, eu volto dessa vida paralela uhum. com uma faísca disso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que uhum. me aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás, tá? tá. Eu estava na autoestrada, é, numa BR, né? Chama-se BR, uhum. e de repente eu senti esse apagão uhum. e quando eu voltei gente a gente aqui né na, na autoban na br a gente dirige normal 120 130 no máximo uhum. agora tu imagina você apagar numa br a 130 por hora e voltar, eu levei aquele choque, eu levei um susto enorme, porque eu também tinha o meu filho, que na época, foi há mais de 10 anos atrás, viu gente? Foi uns 15, 18 anos atrás, e meu filho era a bem... Que idade o teu filho tinha? Pronto, ele aí. Ele era bebê, ah. então ele devia ter uns dois anos por aí E ele é. estava sentado no banco de trás E eu, quando eu voltei, eu viajei pelo menos 20 minutos né? Assustada, com o coração a meio, Com o coração a meio, com as emoções aqui totalmente confusa E eu fui direto para um pronto-socorro na próxima cidade que eu sei que tinha lá esse pronto-socorro, esse hospital. Gente, durante o meu trajeto todo, até entrar dentro da minha casa, eu não cruzei com um carro, não cruzei com ninguém. Eu estacionei o carro no hospital, uhum. peguei meu filho, passei pela portaria, falei... Alô tem alguém aqui, olá, eu preciso de ajuda, fui na enfermaria, não tinha ninguém, fui na área da maternidade, porque é uma maternidade também, não encontrei ninguém, fui ao pronto-socorro embaixo, não encontrei ninguém para me atender, gente, ninguém. Voltei para cá, aliás, voltei para o carro início eu chamando, né Olá tem alguém para me atender nada eu fiquei super frustrada com aquilo era uma coisa para mim incrível. voltei para casa sem entender nada sem encontrar com ninguém e logo mais tarde me disseram é porque não era para ser hum. e então eu fui entender porque isso foi tudo ficando muito mais claro na minha mente logo exatamente hum. naquele momento na autobahn na autoestrada Teria acontecido comigo um acidente Porque depois deste dia Eu sabia que eu Teria morrido Num acidente de carro hum. Então não teria acontecido comigo um acidente, eu teria desencarnado, mas não estava na hora. Então, deu tudo uma volta, foi um, um bela, uma bela Matrix aí, né? Deu tudo uma volta em, em tudo no meu destino e eu voltei novamente para a Autobahn. Então, não era para eu me encontrar com ninguém no hospital, porque eles não iriam saber me explicar o que, que teria acontecido, entendeu? E daí tu ia ficar mais confusa... É. Ia ficar mais assustada, porque eles iam procurar alguma coisa, né, assim, Exato. por obrigação mesmo, né, Sim. procurar alguma coisa do tipo, ah, não, tem, a gente vai ter que fazer exames no teu cérebro, essas coisas que geram preocupação, Sim. né, e na verdade foi uma ação da luz ali, foi um, né, um trabalho muito bem feito para estar tá te protegendo, porque não era o momento, então... Maravilha. E foi exatamente isso que eu, que eu recebi logo mais tarde, né? Porque eu fiquei muito confusa com essa experiência. E, gente, para deixar claro para vocês que todos podem ter sim esse tipo de experiência. Algumas pessoas falam assim, o quê? Mas eu acessar vidas passadas. É... Ah, mas isso é muito confuso. Não, não é confuso. Quando você está preparado, você só vai ter acesso àquilo que vai te trazer. Uma cura de um trauma, um desbloqueio, retirada de chips, ou então acertos de contas, é, que eu digo assim onde vai fluir um perdão, tá, gente? Ou a conexão com o seu com o seu com o seu eu divino, com a, como eu disse, com a sua família galáctica ou ancestral, é sempre para um bem maior. Se não for para você, é para alguma outra pessoa. Como eu disse nas premonições em que eu vivi, né? É, foram premonições que eu tive que. Eu pedia, logo depois das premonições, eu comecei a, a pedir proteção para que se fosse acontecer alguma coisa com alguma pessoa que fosse protegida. Uhum. Eu já tive várias, uhum. né? É, um amigo, melhor amigo meu, por exemplo, é, uhum. teria saído no carnaval, saltou na cachoeira e quando eu voltei para a escola, era a missa de sétimo dia dele. E eu, como assim? E aí, quando eu voltei para casa, minha mãe, lendo do seu sonho, eu... E eu vi tudo. Eu via ele saltando, tipo, pedindo ajuda. Ele esticava o braço de um lado, esticava o braço de outro. E eu vendo como se fosse mesmo numa tela. Uhum. Uma tela assim, eu vendo. E depois, depois de tanto ele pedir ajuda, pedir ajuda, de repente ele endureceu e aí foi puxado pelo braço, né? Assim, e logo em seguida veio a notícia Então, entre vários Sim. outros acontecimentos Que me deixaram bem abalada Mas depois eu sabia Sim. que era porque nós temos uma missão E nessa época eu tinha até falado, eu tinha me rebelado né, contra a espiritualidade Eu não quero mais receber essas mensagens, eu não quero ver mais nada disso uhum. E, mas depois que eu passei, é, eu fui, eu estive espírita cristã durante 10 anos da minha vida, foi onde eu entendi é, o porquê desses dons que nós carregamos dentro de nós. Todos nós temos um dom, né? todos nós temos um objetivo, uma tarefa aqui nessa terra e você tem acesso a ela, sim, quando você se permite. Uhum. Nós, os terapeutas multidimensionais, né, nós estamos aqui para auxiliar as pessoas que queiram adentrar e ter mais conhecimento sobre esse campo quântico, que ele está acessível a todo mundo, a todo mundo. Não é? uhum. E, uhum. no mais, é, que eu falei aqui, para ter a certeza de que você está vivenciando uma experiência multidimensional, são as sensações e as emoções que são muito reais, tá bem? Então, elas e, são mais intensas, né? Do que é. as outras. Uhum. É, e, e, e, e realmente, gente, infelizmente... Nós ainda, ainda não existe um botão de liga e desliga. Ai, essa <risos> noite eu que não uma experiência. <risos> Ai, Pled, puxa vida, a gente vai ter que criar esse botão, meu amor. Vai, vai, Imagina vai, vai. uma coisa mais boa. <risos> então agora eu vou te contar, eu senti agora que eu tenho que contar uma, a minha Com. última, meu Deus, a última experiência que eu tive. Com multidimensional. Não se conta, conta, está todo mundo amando, <risos> todo mundo. Bom, e agora é, eu estou à procura o porquê que eu obtive essa informação, gente. É, antes de contar, né, eu quero dizer para vocês que quando eu recebi foi muito forte para mim. Uhum. Foi muito forte, foi muito emocionante porque eu jamais, jamais podia imaginar uma possibilidade como esta, tá bem? Então foi forte e eu agora eu quero saber o porquê que me chegou essa informação agora, quando eu pedi. Para começar, eu não sou nenhuma historiadora, eu não procuro saber de histórias, quem descobriu as Américas, quem descobriu o Brasil, quem entrou não sei aonde. Né? Não, não. Eu não sou essa que busca né, essas histórias, mas nessa experiência que eu tive, eu fui levada a uma vila, gente, uma vila nós chamamos aqui, é, é como se fosse um, uma espécie de um castelo, mas não um castelo, uma vila, uma vila, uma casa grande, né, da, da era medieval, talvez de 1400, lá das quantas, ou 1300, eu sei que o meu mentor, ele me levou, para dentro dessa vila, uhum. ela, ela tinha o muro de pedras, uhum. pedras grandes, era ainda um pouco, eu sentia a umidade do lugar, eu sentia que era ainda em penumbra até, e ele ia me mostrando, você está vendo esses móveis? Eram móveis, uhum. uau, lindos, lindos os móveis, eram assim, de madeira robusta, eram grandes, eram muito bem trabalhados e detalhados. E eles diziam para mim, você tá... ele dizia, você está vendo esses móveis? Pois é, esses móveis nós guardamos ele aqui. Eles, eles aqui, eles eram do seu avô. E eu perguntei assim, mas de qual avô? Porque do meu avô amador não era. Ah. E nem do avô francinho. Né? Ah. Não podia ser. E ele me falou exatamente o seguinte, não se preocupe, ao amanhecer, você saberá quem que é. E eu, tá bem. Gente, quando eu acordei, é, eu recebi uma mensagem e eu senti nitidamente, foi forte, foi emocionante para mim, é, de Pedro Álvares Cabral. Que lindo. E eu fiquei, vaza! se eu falar isso, vão me chamar de louca vão não, falar para mim que eu estou surtando não, ninguém vai me chamar de louca não, não, não aqui não, aqui. não. e eu, eu fiquei assim e agora, o que, que eu vou fazer com essa informação? né? porque foi emocionante para mim eu, eu me conectei uhum. foi... Foi, foi um momento mágico para mim receber aquela informação. E agora eu estou aguardando mais informações para eu saber o que, que eu faço né, com tudo aquilo. Se eu vou ter acesso a outras informações, alguma coisa que possa colaborar né, com a minha expansão e que eu possa também divulgar para que o pessoal... Entenda um pouco mais dos processos. Agora vamos ligar tudo isso, gente. Uhum. Eu, como eu só, disse. Só, só, só uma observação, meu amor. Isso é muito lindo, isso que aconteceu contigo. E, na verdade, assim, a gente acessa informações dos nossos registros acásticos de acordo com o que é o momento para a gente trazer alguns dons que a gente tem para a gente perceber em quais momentos importantes da história a gente participou. Qual foi o nosso papel ali? Uh, é o momento de ter aquela informação, ela vai ser importante, vai te ajudar, vai te alinhar com alguma coisa que tu estás fazendo agora. Então, isso é maravilhoso e achei lindo a Gleide estar tá trazendo isso aqui, porque nós já estamos agora acessando onde a gente fez parte de famílias importantes, de pessoas que foram importantes na história, todos nós. E é maravilhoso a gente poder acessar isso, porque a gente teve milhares de vidas, sabe? Olha quanto aprendizado que eu tenho certeza que vem por aí para a com relação a isso, ao Brasil, toda a conexão, tudo que ela tem, isso é maravilhoso, gente, e acreditem nas coisas, comecem a acreditar e sejam corajosos, corajosos, destemidos, como a Gleide está sendo aqui, não importa o que digam. eu sei a minha verdade e eu confio no meu coração, no meu espírito e é isso, maravilhosa, maravilhosa. Hoje eu estava conversando com, com o quarteto né, da Cura Quântica hum. E é, hum, eu falei do depois eu vou querer que você fale um pouquinho dele. Ah, sim, sim, claro. E então, eu falei assim, gente, se eu trazer uma notícia dessa em uma live, o pessoal vai falar com a gente, assim, né? Sim. Mas não é como a Kiara falou, nós estamos tendo acesso a essas informações. E como eu disse, que seja, é, que venha informações para que expanda, não somente a minha, mas que possa contribuir. Porque no ano passado, Kiara, quando eu estive em Portugal, é, bom, tem 10 anos, viu gente, que duas vezes por ano eu vou certinho para lá. Uhum. Mas aí, no ano passado não, foi há algum tempo atrás, mais uhum. de um ano eu até fiz um vídeo lá no meu canal falando sobre isso, eu senti que eu tinha que ir a Portugal num lugar específico chamado as Muralhas, né? que fica exatamente na ponta de Portugal, no, na, no limite, na fronteira entre Portugal e Espanha. Eu tinha que ir lá e fazer uma meditação então me foi, me foi passada essa mensagem que quando você está meditando né, no amor incondicional, para o bem da humanidade, aquela coisa toda ali, o que, que acontece? Um portal se abre ou a poeira cósmica onde você está sentado, ela começa a circular. E tem vários pontos no país, no planeta, que essa poeira ela está estagnada ela está parada devido àquela nuvem de mal sentimentos tá de raiva de sede de guerra essas coisas todas né vingança vingança muita vingança e ali naquele local aquela poeira ela está a poeira cósmica né? ela estava estagnada então eu precisava fazer essa meditação lá. E quando eu cheguei, olhei para os lados, é um ponto turístico, gente. E, ó, para começar. A noite anterior, né? A noite anterior, eu dormia, eu sabia que eu estava trabalhando num campo de guerra. Né? Uhum. Eu sabia. Uhum. Então, no outro dia de manhã, quando eu cheguei lá para fazer a meditação, e que eu ia fazer também o Tai Chi Kung, que são aquele movimento com as energias, tá? Que os chineses ah, os japoneses uhum. usam para trabalhar o, o Yi, o yin Yang, ok? E eu ia fazer esses movimentos, porque eu faço isso habitualmente, né? Uhum. Então, eu cheguei naquele local, eu olhei esse assim, e falei assim... Eita, mas que esse negócio tá cheio de gente, vai ficar todo mundo olhando pra mim, né? Ó, <risos> oh, sentou aqui na flor de lópus e agora levanta e vai trabalhar o, o i, o yang, né, e tudo. E de repente, as pessoas começaram a sair do local. Eu fui olhando assim, eu saindo uma por uma. Foi saindo, eu fiquei sozinha, sozinha, sozinha. na ponta. E aí eu senti, pronto agora pode começar eu me sentei fiz a, a, a minha conexão né fiz a minha conexão e lá eu simplesmente fiquei ouvindo uma meditação não guiada mas em harmonia somente em harmonia muito cósmica linda fiquei quando eu voltei já tinha se passado uma hora e eu achei Nossa. que teria sido uns 15, 20 minutos, já tinha passado uma hora. Ah. E aí eu senti, pronto, tá na hora agora de trabalhar essa energia. E eu fiz as práticas do Tai Chi. Bu. E enquanto eu estava lá, eu me sentia realmente em um campo de batalha dos vikings. Nossa. Né? Nossa. Me sentia totalmente. E eu ali, aquela aquela batalha toda ao meu redor e tava tudo certo. Eu simplesmente eu sabia que eu tinha que transmutar as energias naquele momento. E quando eu voltei, eu agradeci. Quando eu agradeci, as pessoas começaram a vir novamente de cada lado. Porque tem duas entradas. Tem uma igreja linda... Né, que chama Muralha, e de cada lado dessa igreja entram as pessoas para esse campo aberto. É um campo aberto, fica num alto, com os muros de pedra. É, para nós que estamos lá em cima, o muro fica na altura do umbigo, mais ou menos. E para quem está do lado de fora, esse muro deve ter uns 3 a 4 metros de altura. É muito bonito. Muito bonito. E logo em seguida, Veio a história de Pedro Álvares Cabral junto com a constelação familiar que aconteceu no Congresso, né? Onde foi, é, onde eles fizeram a. Aí, como que fala, gente, a palavra? Onde eles aceitaram, no sistema único, alguma coisa assim, a constelação. Não, não no um sistema único, na advocacia, no, no ramo da advocacia ali da, da uhum. justiça tribunal a constelação familiar uhum. então sim. houve sim essa constelação também junto com o Pedro Álvares Cabral onde ele finalmente ele foi aceito pelo povo brasileiro reconhecido como um pai, né, no uhum. Brasil e aí ele pôde seguir o seu caminho, foi liberto, né, porque isso ele é carregava dentro dele. Então, todas essas informações foram chegando para mim e deu agora nesse desenrolar. E eu sou muito grata a isso, Sim. né? Muito, muito grata. É. Maravilhoso, maravilhoso. E olha a conexão, né? Tu foi atraída, foi levada a um local onde foi intuída fazer uma meditação porque sabia que aquilo era um movimento de libertação, de transmutação, de estar iluminando alguma coisa, vida passada, vida paralela, não importa, tudo fica reverberando. Quando a gente limpa, transmuta, se permite, o universo inteiro nos apoia, né? O apoio Sim. veio através daquele momento onde as pessoas se deslocaram, e a Gleide pôde perceber, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E ela fez o trabalho dela, fez esse resgate, iluminou essa parte. E aí, gente, quanto mais a gente limpa amorosamente transmuta, mais a nossa consciência expande, mais a, os nossos consciências de luz uh, abrem, né, porque... É exatamente isso, né? A gente vai limpando aqui, abrindo aqui, iluminando, iluminando, iluminando. Isso, isso é maravilhoso. É... É isso. Muito obrigada por é... dizer aqui. Né? Imagina, Flora, ultimamente, por exemplo, o terremoto que houve na Turquia, né? Uhum. Gente, acho que uma, duas horas antes, eu estava sentado na mesa com meu esposo e uhum. de repente... Com os olhos abertos Antes eu tinha somente em sonhos E agora eu tenho com os olhos acordada né? Uhum. E de repente eu parei assim E eu vi aqui na minha frente Eu vi a terra tremendo uhum. E eu falei com meu marido assim A terra é tremendo Aí ele falou assim O que? Uhum. Eu falei assim Eu tô vindo a terra chacoalhando Aí ele, como assim? sim eu não sei eu estou vendo aqui agora a Terra está né se mexendo aí eu falei para ele deixa para lá tá tudo bem passaram duas três horas mais ou menos chega a notícia né do terremoto na Turquia e aí alguma pessoa foi e me perguntou assim mas se já que mostram para vocês por que que vocês não oram né sabe por quê porque era para ter sido pior e não foi porque os trabalhadores da luz eles estão se unindo e através dessa união é que está promovendo uma certa energia um certo acúmulo de energia para trabalhar com que esses fenômenos que estão acontecendo sejam mais é, mais suaves Ok. Uhum. E nesse claro. momento também nós nos desdobramos para estar em so... em ajuda, né? Em... Uhum. em resgate. Então tudo tem um porquê, gente. Nada acontece por um acaso. Olha um trauma que eu quero contar para vocês. Temos uhum. tempo e de... oi, o Kiara Claro, ah, claro. Fala, meu. É. Maravilhoso. Tá muito do seu tempo, gente. Não não. Fala, por favor. ótimo eu eu tinha tinha um trauma comigo e eu não sabia que era bem um trauma porque eu acordava de vez em quando com eu desencarnando era assim eu sabia que acontecia um choque e eu desencarnava então eu já sabia como que era, como que é eu sei como que é desencarnar em um choque <risos> mas não é um choque de energia viu, gente? é um impacto, um impacto muito forte e é então eu desencarnava. isso acontecia comigo quase todas as noites e eu hum. me perguntava por quê, por que, que isso me acontece porque isso já estava começando a me, a me prejudicar a, a me deixar de mal estar já de noite, né e então, eu fui levada a um lugar. Olha que lindo que foi. E isso, para mim, foi uma das projeções mais impactantes na minha vida. Além do avião, né? Eu estava nesse lugar. Era, era um planeta onde emitia um som natural do planeta. Né? Eu ouvia um louvor crístico. E era um louvor natural daquele planeta. E estava eu um, e uma, uma moça e um rapaz. Hoje eu sei quem uhum. são eles. Eles entraram em contato comigo há mais ou menos três semanas, um mês atrás. O tá? que, que uhum. aconteceu? Nós estávamos preparando uma festa. Uhum. E durante esse... Estávamos no ar livre. E o céu estava maravilhoso, era um céu azul fantástico. Eu vou procurar contar sem me emocionar muito, porque eu me conecto de volta com aquele momento e eu fico que eu vou te contar uma coisa. Uhum. Então, começaram a vir todos os planetas. E o meu mentor, ele falava comigo, olha, uhum. esse é Vênus, uhum. esse é Júpiter, uhum. esse é... Saturno E eu falava com, com os dois que estavam do meu lado Gente, olha aquilo Que coisa linda São os planetas Olha ah, Saturno, se vê perfeitamente Os anéis de Saturno E aí chegou a vez de Netuno E o meu mentor falou comigo Esse é o último planeta É o Netuno E de repente por trás de Netuno Veio Saiu um planeta enorme saiu esse planeta e ele estava vindo na nossa direção e eu sabia que ele estava vindo na nossa direção uhum. e, e então eu olhava aquilo ele se aproximando cada vez mais e o meu mentor falou comigo dê a mão aos dois que estão do seu lado fui dei as minhas mãos para ele segurei nas mãos deles uhum. e nós começamos a ficar com medo entretanto a gente ia ouvindo louvor da terra uhum. e a, a gente ia percebendo que o planeta estava se aproximando cada vez mais do nosso uhum. planeta uhum. E os meus mentores falavam assim comigo, não se preocupe com o seu filho, não vai acontecer nada com ele. Ele está com o pai, ele está em segurança. E eu tava tá bem, mas o planeta está se aproximando. E eu comecei a sentir medo. Aí ele falou comigo, ore, ore. E eu comecei a orar, tá. e eu olhando para o planeta, e o planeta se aproximando cada vez mais. Uhum. Então, quando começou a vir aquela bola enorme, onde eu já estava começando a ver as nuvens daquele planeta, os meus mentores uhum. falaram comigo assim, feche os olhos para você não sentir medo, porque o medo ele já estava começando a tomar conta de mim. Uhum. Então... Feche os olhos para você não sentir medo e eu com as hum. mãos dadas a essas duas pessoas hum. e com os olhos fechados hum. eu continuei ouvindo o louvor e comecei a ouvir a humanidade que gritava em pânico, né? E aí eu comecei a ouvir uma vibração muito, muito forte, um tremor enorme e eu orando, ouvindo louvor e de repente começou a escurecer assim nos meus olhos né porque o planeta estava se aproximando uhum. de repente eu comecei a sentir que ficou tudo quente, começou a aquecer tudo demais, aquecendo aquecendo e começou a sair como se fossem faíscas no meu no escuro que eu estava vendo e de repente fez um boom um estrondo gigante Eu não sentia o meu corpo quente Eu sentia que estava quente Mas eu não me queimei ah, E houve ah, esse estrondo gigante E aí de repente Tudo ficou calmo Calmo, calmo, sereno E os meus, ment meu mentor falou comigo Agora você pode abrir os seus olhos Quando eu abri os meus olhos Eu vi simplesmente Um horizonte De em uma só cor assim, um cobre, rosê dourado. Era um horizonte assim, todo com cobre, né, de um pôr, de sol, um pôr do sol maravilhoso. E a única pessoa que estava na minha frente, sorrindo para mim, foi o meu filho, o mais novo. Ele sorria para mim, tipo assim, eles me levaram a vivenciar um desencarne. No, uh, no planeta que estava aqui, onde hoje é a Terra, ah, né? Uh -huh. Para que eu superasse aquele trauma que eu vivi, uh -huh. né? Uh -huh. E a partir daí, eu nunca mais tive esse impacto de, de madrugada. Uh -huh. Nunca mais Nossa, senti é. aquilo. Muito então, eles me levaram a viver tudo aquilo. Para quê? Para curar ah, o trauma. O trauma. Uhum. É. E aí, eu fui buscar, eu fui pesquisar. Existia uhum. mesmo um planeta antes da Terra? E eu recebi as informações: Ata Ou melhor, Ata Tiamat, né? Uhum. Que existiu uhum. há 10 bilhões e meio de anos atrás. Uhum. Existia esse planeta aqui onde está a Terra e que com esse impacto, realmente eu não sabia que Netuno era o último planeta do nosso sistema E uhum. eu não sabia, já tinha esquecido disso <risos> Também depois de tantos anos, né gente, guardar na cabeça a ordem dos sim, planetas sim, e merece não sim. precisa né? Uhum. E aí eu fui buscar realmente Netuno era o último, é porque Plutão foi não é mais considerado um planeta é, e, e realmente saiu né de trás de Netuno esse planeta e colidiu com Ata Tiamat, onde virou essa poeira cósmica estelar, onde foi criado a Terra e a Lua. Tem hum. alguns pesquisadores que falam Ah, isso é história da, é, da mitologia grega e tal Aquela coisa toda Mas eu estive lá e não é a história Não é a história não Já passou, já ficou tudo bem né E agora e a gente continua tendo acesso A esses campos multidimensionais né? Que engraçado hum. Que lindo isso. Ah, pra, eu acho que isso também é importante para a gente estar tá percebendo o quanto essas experiências multidimensionais, todas que a Leide está contando aqui, elas servem para vários aspectos, até Sim. cura de traumas. Claro, esse foi um trauma muito grande que foi curado, né? Ah, foi registros acásticos bem antigos, né, onde tu viveu naquele planeta e depois tu pôde ainda confirmar. Tem muitas coisas que a gente não consegue nem confirmar, né, que elas estão ocorrendo, que, que elas foram historicamente uh, reconhecidas. A Gleide teve acesso a uma experiência onde ela ainda ainda por cima teve né essa clareza, essa confirmação científica de que aquilo realmente aconteceu. Então, gente, é mais um motivo para que nós possamos olhar para as coisas, para as nossas experiências multidimensionais e ao invés de duvidar, abraçar, beijar, agradecer, porque elas vêm para trazer uma libertação, isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado é. gente, por trazer essa experiência aqui também, porque é maravilhosa e eu sei que muita gente vai amar ouvir. É. Continua falando, meu amor. É, durante muito tempo eu fiquei com essas experiências guardadas para mim e mas chegou o um momento em que eles, os Ayers, né, que é o meu eu superior, que uhum. falou para mim não, tá na hora de Sair da caixinha. Está uhum. né? na hora do pessoal também experienciar, ouvir um pouco das suas experiências. Porque, como você disse, algumas pessoas, talvez as pessoas, tá, as pessoas que não acreditam é porque ainda não estão preparadas ou não tem nenhum tipo de vivência assim. Mas olha, todos nós podemos ter, né? E uhum. vai ter vai ter, porque é, é esse é o destino de Gaia, da humanidade né? é acessar olha, ai, confirmando é acessar <risos> é, opa é acessar os seus campos multidimensionais e para estar tá curando os traumas, para descobrir que não é só isso, há algo muito mais por trás dos sete sentidos. São cinco. Bem, já estou no sete. É, que tu já tem mais um tanto confunde. E eu ainda fui assistir aquele o Sense Age o senso o oitavo sentido que tá no netflix Ai, Ai, meu Deus, Deus. É, é então isso esclarece também muita coisa para gente apesar que tem muita ficção ali também mas é. né esclarece algumas coisas sim então gente eu tenho várias outras aqui vivências como a inversão dos polos ou até mesmo o que mais gente Alexandre, os, os raios sagrados que eu tive que compartilhar também no meu canal, porque quem produziu aquilo tudo no canal do Alexandre Escalera, até as pessoas, algumas pessoas não entendem por que que eu divulguei os raios sagrados no meu canal, né? Mas foi, foi porque o Alexandre Escaleira está agora em, outro, em outra dimensão, ou seja, desencarnou. Uhum. E ele veio para mim e me pediu que eu tinha que colocar no meu canal. E eu falei, mas como assim? Eu não posso, eu nem conhecia o homem. Eu ah, não, não posso. E ele falou comigo, pode sim, busca alguém que vai te autorizar, porque em pouco tempo o YouTube vai banir o meu canal e esse conteúdo vai ser perdido. E ele não sim, sim. queria ver isso. E logo depois que eu compartilhei no meu canal, aí tudo ficou bonitinho e em certinho. Ah, é Não era? é? É, é. E, e experienciar a multidimensionalidade, gente, é lindo. É... O Osairs, que eu estava contando para vocês, né, que é o meu eu superior, ele chegou para mim sim numa, numa mensagem, numa ativação que a Thaís Gonçalves, da Mesa Quântica Siriana, fez no meu canal exatamente naquele dia. Ele chegou para mim aqui, aquele leãozão maravilhoso. <risos> é... Ai, que lindo que você me eu... contou do leão. Como é oh. que ele é, Gleide? Ai, ele é, ele é grande, ele tem uma juba maravilhosa, marfim, ele tinha, olha, ele olhava assim, ele resplandecia. Na mesma hora que ele demonstrava poder, ele demonstrava também serenidade. Era isso ah. que ele me transmitia a todo momento. Que ele me transmite. E eu fiquei com essa energia, ele caminhando, eu observava, eu parava na rua para observar. Ah um bichão, <risos> caminando atrás de mim Observando o, o, As ruas, tudo, gente E ele falou comigo Porque eu quis saber quem que era De onde que vem, né? Claro, uhum. eu com uma boa uhum. <risos> terraça Preciso saber disso ainda, né? Claro. Então, veio sim E falou que ele vinha Da 12ª dimensão E que ele vinha Da constelação de Pegasus que fica uhum. exatamente depois de Netuno, fica a constelação de Pegasus. Mas ele, para poder se manifestar para mim numa forma de leão, uhum. ele passou por cílios para ah. poder, é, poder se quase que transmutar né? tum, tum, tum, tum, tum, tum, numa forma de leão para poder é, ser visível para mim. Né? Uhum. E a partir daí nós começamos a trabalhar Tanto é que chegaram para mim Os portais, a ativação dos portais energéticos Logo depois dele uhum. E então eu tô gravando os 40 portais né? E nós uhum. compartilhamos isso No grupo da cura quântica né? Lembrando que eu também faço uso desses portais Nos meus atendimentos né? Onde eu faço... Uhum. Isso por intuição de Osiris, é, eu abro três portais, ou seja, o um portal que foi aberto para você no passado, te preparando para o momento atual que você uhum. está vivendo agora, que é um novo portal que se abriu, né, que você está vivendo aqui no presente, que vai te preparar para o portal futuro. E aquele uhum. portal, ele traz a energia. A gente descreve essa energia para onde que vai te levar esse, o que você está vivendo hoje, o que você viveu no passado. Entendeu? Hum. Então, é, é muito lindo, é muito lindo. Eu adoro me conectar né, com os portais, com a ativação dos portais. E que, aliás, como eu te falei, faz parte do cura quântica. Maravilhoso. Vou aproveitar isso para te pedir. Gleide, uh, traz aqui para nós qual é o teu serviço, além de terapeuta e como é que é esse trabalho da cura quântica, como é que faz para participar, quem quer participar. Conta um pouquinho aqui para a gente, porque aí todo mundo, quem se interessar, já pode Sim. entrar em contato com a gente. Claro, claro. Como é que é, meu amor? Pronto, gente, além de trabalhar né, como psicoterapeuta, Graças a Deus, estou me, encont... me encontrando, eu não gosto de falar que eu me encontrei, porque quando eu descobri quem eu sou, isso me limita a possibilidade, uhum. as minhas possibilidades. Então, como nós sabemos que nós somos seres infinitos, então é melhor não, não encontrar quem você realmente é, uhum. deixa fluir. Nessa né? É, Nessa é, atendimento. Atendimento. Então eu faço atendimentos terapêuticos, sim, quânticos, né? Onde sim. ali nós, nós trabalhamos com a transmutação das energias, com traumas, com conexão, retirado de chips, de quebras de contratos, de crenças limitantes e a maioria das vezes recebemos canalizações. Tá bem? Uhum. Seja do seu eu superior, do meu eu superior, de mestre Sananda, de Mãe Maria, aquele que se manifesta para vir, vem e está tudo certo. Lembrando que o nosso, o nosso objetivo é trabalhar com a luz crística, com amor incondicional. Tá? Nada de aquelas coisinhas supérfluas, né? Não, uhum. tem tudo um objetivo. E então, além de fazer esses atendimentos, eu também faço parte do grupo de cura quântica, que é, são, sou eu, a Socorro Azevedo, a Aline Cunha e a Silvânia, Vie, Silvânia Vieira. Falei certo. Então, nós quatro fazemos esse cura quântica, são 49 dias de imersão com a cura quântica, onde certo. temos o poder da gratidão, a cura quântica com a potencialização da morphus, que é um uhum. aparelho quântico que conecta a pessoa, é como se fosse o seu aparelho de telefone que tá. precisa, é, que tem, é como se fosse um, né, um cordão quântico que entre em contato com o seu campo quântico, entende? Uhum. E vai trabalhar todos os traumas através de meditações tá. e também tem os portais viu? Uhum. a ativação dos portais então a cada vez uma vez por semana nós mandamos a ativação de um portal uhum. lembrando que esses portais gente eles podem ser acessados a todo momento uhum. é sempre aquela coisa assim é a tua intenção uma vez que você sabe que existe aquele portal, por que não acessar? Uhum. Né? Jesus sempre disse, olha, muito será cobrado a quem tanto lhe foi dado. Uhum. Então, quando uhum. você recebe as informações, ou seja, recebeu uma chave. Agora, uhum. você vai abrir aquela porta, se uhum. você se permitir, não é? E quando a gente abre aquela porta, coisas uhum. mais acontecem nas nossas vidas. Então, por isso que eu falo, pessoal, permita-se, se você sente essa necessidade de encontrar, muita muita gente fala, ai, eu preciso me encontrar, eu estou sem direção, mas será? Nós uhum. hoje, no terceiro milênio, nós temos tantas possibilidades de estar expandindo o nosso conhecimento, né? não é mais desculpa, a internet ela está aqui, nos proporciona esse conhecimento aqui e agora, basta você se permitir buscar sair uhum. do, do da mesmice é. né que o, o, o Google ou o YouTube tem de colocar apenas aquilo que para eles é relevante não é Há muito mais é. a ser visto, uhum. né às uhum. vezes chega para a pessoa assim ah vamos falar sobre as sementes das estrelas fala, ó oh, e passa por quê o YouTube vai lá e te coloca uma coisa que para as outras hum. pessoas é relevante, tipo a dança do não sei o quê, né? Hum. O mexer de não sei quem lá, olha o que aconteceu com o fulano. Gente, que diferença <risos> isso vai fazer para a sua vida? Não é, Chiara? Que diferença Eu sei. Né? é. É umas coisas bobas, assim, que são tão hipnotizantes. As... Hum. Eu sei que cada um tem o livre-arbítrio, mas Bem. todo mundo todo mundo que ouve aqui minhas lives sabe, né, que uh, não adianta, né, os mestres estão sempre alertando a mídia não está trabalhando para ajudar não. as pessoas na ascensão não. Não, não. não, está fazendo um trabalho em oposição a isso então, é. assim uh, realmente é o momento assim, de ter este poder de escolha se você escolheu e expandir esse poder de escolha para várias coisas na tua vida. O que tu vai acessar, qual o conteúdo, se tu vai te deixar ficar ali numa coisa que vai baixar a tua vibração, tudo bem. É uma escolha, mas Sim. talvez discernir, talvez olhar e, né, isso é verdade, né, a gente tem, pode ver, a gente tem muito mais coisas disfuncionais por aí, sendo amplamente divulgados, do que coisas uhum. funcionais. Uhum. Né? Uhum. Existe uma, um trabalho muito bem feito né? para uhum. distrair, para te colocar no drama, para te colocar em coisas que te levem para fora, o máximo possível. E aí Exato. você não entra para dentro. Né? E enquanto você está fora, você está dentro da Matrix e está ali gerando energia para esta Matrix, né? Você sofre e chora com os dramas que eles trazem ali de forma exagerada e de forma é. exacerbada e você cria energia como pilhas, né? Nós somos pilhas. Então, a gente, quando a gente entra nessas coisas que a Matrix está trazendo e, sim, e se coloca ali de verdade, a gente vira uma pilha para que esse né, para que isso seja alimentado. Uhum. É por isso. isso que vocês devem perceber por que todo mundo que olha para a Ascensão recebe tantas, hum, tanta falta de carinho e familiares e amigos né, próximos. Porque eles estão jogando, né, eles estão dentro do jogo. Né? Existe uma percepção que é inconsciente, que é do espírito, que olha para ti e percebe ele encontrou a verdade, ele vai sair, ele vai sair da hipnose. Eu não quero ficar sozinho na hipnose, não tô pronto para sair, e ele quer te puxar. Então, isso é um movimento natural, inconsciente, e é por isso que a Gleide fala, e todos tanto falam, isso é uma escolha, e essa escolha tem que ser no coração e na mente, não dá para ser só na mente, porque... Se o coração não estiver amplamente envolvido nisso, tu não vai realmente te manter naquela tua escolha. Tu vai sair dela, foi uma escolha racional. Portanto, amados, uh, deixem o coração participar. Vão colocando cada vez mais coração e o coração começa a conversar com vocês. O meu coração, o da Gleite também, conversa com ela, eu tenho certeza. E a Linéia... A gente, às vezes, está fazendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa ali, o meu coração já, uh -uh, uh -uh. não, não, não, vai para o outro lado. E eu vou para o outro lado, entende? Isso vai para tudo, programas de TV, uh, coisas que a gente vê por aí e tal, e tal, e tal. Então, é uma escolha, sim, é uma escolha consciente. Vocês têm que saber que estão em menor número do que a maioria, mas está tudo bem, estamos ascendendo, não somos melhores. Só que chegou o nosso momento e por coincidência, nada é coincidência, o planeta também transiciona e nós recebemos esse impulso duplificado, essa energia de ascensão muito mais acelerada. Então, gente, uh, prestem atenção no que, que vocês colocam né, dentro de vocês para estar tá apoiando a sua escolha, cada dia, cada dia apoiando, como a igreja está trazendo aqui, as experiências maravilhosas que ela teve na multidimensionalidade. Olha quantas coisas muito mais divertidas vocês têm a oportunidade de acessar quando se desligam, quando né, param de se identificar tanto com aquilo que está sempre igual lá se repetindo uhum. e tudo mais, e começam a abrir espaço para seu coração, para sua essência divina, para ela se conectar para o teu eu superior Olha o que vocês vão ver, coisas maravilhosas em outros planetas, nesses planetas. Eu não contei muito aqui, mas uh, eu também tenho várias experiências multidimensionais e é tão maravilhoso a gente saber que está aqui, às vezes, atendendo e está em outro lugar ao mesmo tempo, fazendo um trabalho, ajudando alguma coisa. Ou estar com alguém, né? Eu, eu. eu conversei com a Marise ontem e estivemos juntas a semana inteira sem estar juntas e, nem sem, e sem nem se falar, é. né? Então, será que é bem mais divertido acessar isso? Para mim é essa. <risos> é, é lembrar é? uma coisa, uma passagem há dois anos ah. atrás. Foi na, na época, claro, que a Covid estava alta, né? É, uhum. Eu tive um desdobramento muito lindo, gente. Eu, meu Deus, eu sei que eu estava em uma base no espaço, e lá nós trazíamos todos o um uniforme azul bem clarinho, bem bonito, assim, quase da cor desse lilás que está na sua parede, né, da luz, uhum. lindo. Uhum. E, e então, lá. Eu estava com uma equipe, trabalhando junto com uma equipe. E uhum. o, eu tinha um instrutor, e ele falava comigo assim: Gleide, agora está sendo trazida uma senhora da Alemanha, e ela está grávida de sete meses, mais uhum. ou menos. E eu vi, eu vi ela sendo abduzida, uhum. ela subindo, gente, ela passando, uhum. deixando a terra e chegando até a maca, a minha frente. Uhum. E ela estava nua, claro, né, com a barriga linda, e maravilhosa. Ela estava dormindo e ela uhum. chegou e deitou ali dormindo. Uhum. E de repente o meu instrutor ele falou comigo: você está vendo e seria falando comigo tudo telepaticamente. Sim, é, você está vendo esse material, esse instrumento que está do seu lado. Era um instrumento, instrumento, instrumento plasmático sabe? Parecendo um silicone muito lindo, do, com a borda. Era como se fosse o um formato de uma máscara, uhum. tá? Aquelas máscaras de oxigênio uhum. transparente, uhum. com a borda muito, muito macia. E ele falou comigo assim: uhum. "Esse instrumento você vai passar na barriga dela". Uhum. E aquele uhum. instrumento, ele era como se fosse um aspirador. Uhum. E no momento que eu ia passando na barriga dela, eu fui teletransportada para dentro da placenta. E eu fiquei uhum. de frente com o bebê de frente. Gente, é a coisa mais linda. Eu vi ó, a boquinha dele, coisa mais fofa, o narizinho, os olhos. A mãozinha dele assim, ainda juntinha. E na... eu via a cor da placenta, do líquido miniótico. Eu ia vendo aquilo tudo. Li tudo. Era uma cor meio rosada né? Na parede da, da barriga. Né? Do lado de dentro para fora. É uma hum. coisa maravilhosa. E na medida que esse instrumento ele ia passando na barriga daquela mãe. O que que acontecia? Do corpo do bebê. Iam soltando pequenos parasitas Sabe? Ah, coisas tá. Algumas coisas que estavam presas Na pele dele ia sendo tudo sugado Por aquele ah, aparelho E eles falaram comigo Isso é para que as mães não se preocupem Uhum. Porque está, tendo, está sendo tudo trabalhado Elas estão sendo beneficiadas Elas estão recebendo todo o benefício né, do cosmos Para que nada aconteça com os bebês Está tudo bem, está tudo certo E nesse momento eu voltei Eu voltei para a terra Porque eu levei aquele, aquele escorregão né? Eu voltei <risos> Foi bom. Nossa, coisa bonita, eu, fiz, eu, fiz um eu fiz um vídeo no canal também falando sobre isso, e pessoal, eu falei, para quem não sabe, né? Eu tenho o um canal no YouTube, onde é. lá vocês é, é. Eu, eu escrevi no nosso e, folder, e... né? É. Até vou, vou dizer aqui, gente, não esqueçam uh, de entrar no Linktree da Glade. Ela tem um canal lindo, dá para clicar direto ali. Ali também ela mostra os atendimentos dela e vale muito a pena a gente se inscrever no canal da Gleide. Tem tanto material maravilhoso ali para vocês aproveitarem, entrarem nessa onda da ascensão. É maravilhoso, é, é, é maravilhoso mesmo. É. Que e quem quiser participar do teu trabalho, Gleite, com da cura quântica, como que faz? Então, para cura quântica, podem estar entrando em contato comigo Ou tá. a Aline, se, se as pessoas entrarem lá no meu Instagram Vai encontrar também a Linktree Linktree, falei certo, né? Do... Eu também não sei falar, Linktree, Linktree <risos> É isso aí, gente. Deu para entender, né? Não falar. Olha, todo mundo entende. Então, sim. Uma vez, eu abri uma live falando assim, olá pessoal, estou aqui no Instagram. Entendeu? Então, minha filha, não te preocupa, aqui é tudo Instagram. Eu falei e continuei falando. Depois, depois que eu me dei conta do que, que eu falei... Aí eu comecei a rir, porque fazer o quê, né? Não se preocupa, amor. Aqui pode falar tudo errado. Aqui está todo mundo rindo, está todo mundo de Não, nem fala, Nossa, preocupa. nem falo. Porque, sabe por quê? <risos> é, eu tenho alguma, alguma dificuldade às vezes, né? Então, tem uhum. muitas palavras, tem algumas palavras, vamos supor, a palavra catástrofe. Uhum. A, no alemão, é katastrofe. Então, uhum. se eu chego em algum lugar e falo, é uma catástrofe. Aí o pessoal vai falar assim, poxa vida, ela não sabe falar nem português acentuado, correto? Entendi. E vai falar uma segunda língua? Entendi. Gente, é Entendi. normal. Tá tudo bem. Voltando lá para pro né? tá. o link, né? Entra sim no link da gente. Aqui no Instagram também você encontra. Imersão49. Então, tá. você já entra no nosso, lá no nosso canal do Instagram e já faz sua inscrição, porque vai começar uma próxima sessão. Começou uhum. a terceira semana passada e a tá. quarta já vai começar no dia 10 de maio. Tá, gente? Dez Lembrando mais, que... Pessoal, estão ouvindo? Porra! Olá! É. lá! Vamos lá! beijo é. é. é um... deixa a última hora. Não temos recebido tantos depoimentos lindos que nós vamos trazer uma live também nas lives que vão acontecer é. lá no nosso canal do, do, do YouTube gente cada depoimento mais lindo que o outro então vale a pena para quem busca assim atingir esse caminho da ascensão ó o melhor que eu posso te dizer é que é um caminho sem volta você sabe né é. Kiara Sim. <risos> Sim. Não, não, não, não. de uma coisa que eu queria dizer olha, Sumiu, mas tá tudo bem, vai voltar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Hum, enquanto tu vai lembrando, eu vou agradecendo aqui, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Obviamente, Gleite, amei te receber, é ótimo. Ah, lembrei. Com certeza, vamos nos encontrar de novo aqui no meu canal para trazer um pouco. Pouco mais dessas experiências, pode trazer outras experiências que todas são muito maravilhosas da gente estar acessando, da gente estar ouvindo, da gente estar recebendo essas informações. Uma coisa que é relativamente Sim. nova, né? Sim. Que está acontecendo com muitas pessoas e muitos se identificam. Sim. Gratidão a todos que vieram aqui fizeram comentários amorosos. Eu desativei os comentários na hora da live, porque senão eles ficam em frente à pessoa que tá falando. Pois. E não é legal, sabe? Então, na hora que tu estavas falando, agora eu ativei de novo. Então, eu queria eu agradecer. E, gente, não se esqueçam, quem quiser, quem se interessou, quem gostou da igreja, todo mundo, óbvio. E se interessou ao mesmo tempo pelo trabalho que ela está trazendo da cura Quântica, agora em 10 de maio, né? Inscrição, é então vamos lá, entrem em contato com ela, entrem no link dela, e ali vocês já vão ser encaminhados para o WhatsApp para poder conversar, para ver direitinho, já deixa tudo organizado, já se inscreve, já fica pronto e está maravilhoso. E a gente sabe, né, Gleide, que quando a gente trabalha terapeuticamente com as pessoas, a gente uh, aceita. Acende a fagulha dos dons uhum. que nós temos, no, se elas têm aqueles dons. E todos agora estão acendendo diversas fagulhas, uhum. porque todo, todos nós temos dons, né? E o momento de transição planetária agora apoia isso, porque é muita luz que está chegando. Uhum. Então, uh, entrando ali num trabalho bonito, com pessoas com um coração tão amoroso, com certeza ele vai ajudar vocês também a fazer as suas próprias conexões com os seus seres de luz, com o seu eu superior, com a sua origem cósmica. Você mesmo vai fazer acesso a outras dimensões, como a Grid faz, as suas experiências multidimensionais. Vale muito a pena, gente, investir em si mesmo. É mostrar à sua alma que você está se amando. E a alma adora isso. Porque nós, nessa nova energia, a primeira coisa que a gente descobre é que amar a si mesmo é muito importante e que o amor que tu dedica aos outros, se tu não ama a ti mesmo primeiro, ele fica confuso e cheio de interferências. Então, assim, gente, o alto amor o autocuidado, cuidado o que tu faz para o teu ser... É a coisa mais importante hum. Depois isso vai se tornando Tão grandioso, tão maravilhoso Que vocês podem E isso vai passando para os outros Então é uma Oportunidade maravilhosa É verdade é um... Tu gostaria de falar mais alguma coisa, meu anjo? Sim, Sim. só duas coisinhas claro. Foi que Gente, lembrando que Eu também vivi as minhas experiências tá? Não foi a minha vida toda não foi sempre essa conexão maravilhosa, porque eu também tinha que viver as minhas experiências, as minhas emoções, né? É uma busca incessante que nós vivemos no nosso, na nossa vida, então é, esse é um ponto que você chega quando você realmente se permite a experienciar uma coisa nova, né? Um fenômeno novo e aceita, né? Porque, infelizmente, a nossa, as nossas informações a respeito da espiritualidade, a respeito uh, da multidimensionalidade, ainda é muito pequenininha as informações que nós temos. Uhum. Mas já é o primeiro passo para que a gente... Quem sabe um dia não precisamos mais dormir para poder acordar, não é mesmo? Exato. <risos> a Exato. gente encontra o botão, pim, pronto, acordei. Voltei, galera, tô aqui. Ah, tá <risos> e outra, é, que eu é, quando, recebi de mãe Maria, para não estar focando nos métodos, tá? Simplesmente com a intenção e a poeira cósmica que sai da gente. Eu deixo o um grande beijo no coração de todos vocês, com essa maravilhosa poeira cósmica que possa atingir aí os vossos corações, enchendo de alegria, de expansão. E Kiara, minha flor, muito obrigada pelo seu carinho Que você sempre tem com a gente Com o nosso público, com o nosso canal Comigo, essa pessoa espetacular Eu te amo muito E eu falo sempre, eu digo sempre Olha, gratidão por você existir e ser quem você é Gratidão por você fazer parte dessa linda família cósmica Que o amor que ele esteja hoje e sempre no leve de nossas vidas né? E para todo Sim. mundo de casa, a minha eterna gratidão. Gratidão, minha linda, maravilhosa, energia maravilhosa, tantas coisas maravilhosas. Nós todos aqui estamos gratos. E em breve vamos ter outra, ah, vamos ver. Com certeza o tempo é curto às vezes, mas a gente acha um jeitinho, né? É. Gratidão, Gleide. Beijo, beijo, beijo no coração. Gratidão a todos. Te amo, tá? Te amo muito. Te amo. E até mais. Beijo, meu amor.